Você é uma pessoa positiva? Você realmente é uma pessoa positiva? Neste áudio neste vídeo eu quero te falar sobre positividade, o poder da positividade e o poder e o impacto que isso vai gerar tanto na tua vida pessoal como na tua vida profissional, nos relacionamentos, enfim. Pessoas positivas, são pessoas positivas que geram resultados são pessoas positivas que constroem grandes coisas são pessoas positivas que atraem mais pessoas positivas é, pensa comigo é, hoje é, no, no mundo atual é, muitas coisas elas são desenvolvidas a partir de relacionamentos o network marketing um, o teu o teu network está muito em alta é, todas as grandes coisas são é, construídas a partir de várias mãos de vários cérebros a partir de um conjunto de pessoas ou seja, se você tem um produto, se você tem um serviço que vai servir muitas pessoas, ou se você quer ser uma referência, um grande líder, ou até mesmo se você quer construir algo, para você que é coach, para você que trabalha com pessoas, é, saiba muito bem disso, que a positividade vai impactar muito o teu modelo de negócio e vai impactar muito a tua vida pessoal. Como é difícil hoje em dia as pessoas serem positivas. É, por quê? Porque as informações que são despejadas, literalmente despejadas, é, tanto nos veículos de comunicação tradicional como nos novos veículos de comunicação, nas mídias e através dos smartphones e, e, e televisores conectados à internet, enfim. É, tem muita notícia ruim, tem muita notícia negativa. A maioria das pautas dos jornais, eles são negativos, a maioria das pessoas são negativas. Olha bem, essa dica é extremamente importante você entender. Quando você entra num modelo de negócio... E você entra com alguma dúvida, você deu uma margem, você abriu a porta, você abriu a janela, você escancarou tudo para as coisas negativas entrarem. Quando você entra com alguma dúvida, quando você vai fazer alguma ação e você tem dúvida, você está dando margem para a negatividade. Por quê? Porque você vai pensar, poxa, mas se isso der certo e se isso der errado? Poxa, mas se eu alcançar o meu objetivo e se eu não alcançar? Você abriu as portas para a negatividade. Quando você vai desenvolver algo, quando você vai fazer algo na tua vida, você tem que ser extremamente positivo. Eu vou fazer isso pelo tempo necessário, eu vou fazer isso com a energia necessária para que eu tenha resultado, para que eu impacte muitas vidas, para que eu construa algo muito grandioso. Essa é a forma de se pensar positivo. Elimine as coisas negativas, elimine a negatividade da tua cabeça, elimine as pessoas negativas em volta de ti. Ah, não faça isso que talvez dê errado. Ah, isso não dá certo. Elimine isso. Não existe isso no mundo. Existem as coisas que você vai fazer por um determinado tempo, com intensidade, com excelência, até você atingir os patamares é, positivos que você deseja. Lógico que no caminho vai ter desafios. É lógico, mas você vai crescer com os desafios. E lembre-se sempre, você é a média das cinco pessoas mais próximas. Se as cinco pessoas mais próximas é, reflita isso se as cinco pessoas mais próximas a você são pessoas que reclamam muito, são pessoas que não têm muito resultado, são pessoas é, que produzem pouco. Sinto-lhe informar, mas você está num ambiente negativo, você está com pessoas negativas, sugiro fortemente que você construa novos relacionamentos, pessoas positivas, pessoas preparadas, pessoas com força, é, pessoas dedicadas a construir algo grandioso, e é assim que você tem que estar inserido com pessoas positivas, portanto, tenha positividade, tenho certeza, eu acredito em você, acredito no ser humano, acredito na grandiosidade que nós estamos construindo juntos, se você acha que esse vídeo foi relevante para você, dá uma curtida, deixa um comentário, compartilha, marca algum amigo e com certeza nós nos encontraremos nos melhores lugares do mundo. Aloha, bom demais!